Vamos continuar, vamos continuar, porque agora você sabe o que a gente vai fazer? Já vimos todo o término, né? Vamos para o nosso segundo andar, inclusive, a gente vai subir a nossa escada de steel frame para você dar uma olhada. Ah, aqui a gente tem um outro tipo de janela que eu quero mostrar para você, então vem cá comigo. Então, ó, aqui a gente tem aquele tipo de janela que é o quê? Que tem aquele pivotante. Então, você vê como é que a janela tem o pivotante direitinho, tá vendo? A gente bota aqui fixa, né? E o ideal é o pivotante chegar até o aço. E aqui a gente tem a travinha dela também, né? E olha que legal o detalhe que a gente fez. Do lado de fora, a gente botou uma placa a mais que trava o vidro. E do lado de dentro também, a gente colocou uma placa a mais que trava o vidro. Isso faz total diferença. Então, o que é legal dessa casa? Eu tenho janela pivotante, eu tenho porta de correr... Eu tenho vidro fixo e lá dentro do banheiro, lá dentro do banheiro, a gente tem aquela porta, né, do blindex também de correr. Agora vem para escada. O que que a gente tem aqui? Lembra que o degrau era de usb? Isso aqui é piso vinílico, pois é. A gente colou com uma cola da quartzolite o piso vinílico direto na nossa escada, ó. E eu tô subindo, né, ó. E você vê que ela tá super firme. Ou seja, o travamento com os perfis extras, chapa de aço que a gente fez, faz total diferença. Ó, aqui dá pra ver. Tá vendo? A placa USB. Então a gente colou o vinílico direto no USB. Lógico, esse tipo de piso pode receber água? Não, você vai limpar ele com um pano úmido no máximo. Entendeu? Mas fica bem legal da gente ver. E vou mostrar pra você agora uns detalhes que a gente tem do nosso segundo andar o que que você tem aqui no outro vídeo do youtube os cachorros apareceram não Então dessa vez vai aparecer de novo como eu disse é tradicional toda obra tem cachorro mas então vamos lá o que que a gente tem no segundo andar que eu acho super interessante lá nos outros vídeos vocês viram que a gente tinha aquele painelzão de aço vocês lembram né então o que que a gente tem? Aqui o nosso telhado, ele foi feito com um sistema de painel inclinado Então o nosso ambiente tem esse forro inclinado O que eu particularmente acho um charme Eu acho um negócio assim, incrível E aí como é que a gente fez? A gente trabalhou também com uma placa de gesso ST, ferramenta é realmente aqui, tá? Toda essa obra a gente fez com chapa SP A não ser pelo banheiro que a gente usou a placa RU mesmo, né? Todo ele a gente trabalhou com a de vidro e depois a gente fez a pintura, como eu estava explicando para vocês, tá? Agora, no teto o que, é que a gente fez? Esse daqui é um painel de madeira que a gente tem, que ele parece réguas, várias réguas, né? Não são várias réguas, é um painel grandão, que é como se estivesse, ó, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis réguas. Então, um painel com seis réguas, né? Provavelmente, ele deve ter, a régua deve ter 20 centímetros, né? Porque o painel tem 1,20m. Eu acho que é isso. Então, o painelzão de 1,20m, por um comprimento que até agora eu não lembro também. 2,40m. Deve ser 2,40m. Né? Então, a gente botou esse painel diretamente na nossa estrutura né? de telhado, fez a fixação com parafusos, tá certo, pintou. No perímetro, o que a gente fez para dar um arremate? A gente botou essa moldura, tá vendo, Branco. E essa moldura é daquele poli, alguma coisa. Não é carbonato não é poli. É aquela espuma branca. Tem P.U., pir, par, ah, não lembro. Aquele negócio expandido, branco, bom que usa, que usa em moldura. Então a gente colou nessa moldura com cola, tem uma cola especial que você usa da Quartzolite para passar, né? Então você vê, né, a gente, obra toda. Isolamento isover, né? Placa de gesso, acabamento de gesso, placa, né? Colagens, arremates, né? Quarto solito, tá tudo, tá tudo, gente, tá tudo. Né? A laje, cementícia da Brasilite. <risos> Mas vamos lá. Então a gente tem essa nossa moldura. E por que, que a gente trabalha com essa moldura, tá? Nesse caso aqui, a gente está muito próximo do telhado. E esse telhado no painel, ele pode ser que ele sofra vibrações, é mais comum de ter mais fácil do que na laje. Lembra que na laje lá embaixo a gente trabalhou com cantoneiro no fogo? Pois é. Aqui pra ajudar a parte da remate entre a madeira e o gesso. E também ajudar a problema de fissuras. Possíveis fissuras. E não quer dizer que tipo assim, você vai ver o telhado se movimentando não, tá? Quer dizer, são micro-movimentações. Coisas que acontecem e em obras de concreto. Tá? Pra ser muito sincero. Então a gente botou essa moldura que é algo que, se tiver algum tipo de movimentação, patologia no futuro, vai esconder, não vai estar aparecendo. E aí, o que é legal do quero que você veja, né? Aqui a gente tem um ar-condicionado reto. <risos> <risos> Fixado da mesma forma, né? A gente tem um vidrão também, aqui ele tá inclinado, ele tá bem bacana. A gente fixou igual, fixou embaixo. Temos uma janelinha, mas vou voltar porque eu quero te mostrar que é bem legal. E aí, se quiser, então, deixa eu mostrar o buraco. Não é quero mais? entrar no buraco. Que, que a gente tem? Lá embaixo a gente fez uma lajotinha com perfil duplado simples, perfil box vou até depois mostrar pra vocês aí você vê quanto, como que laje de steel frame é resistente, né? botaram tudo da mudança da casa aqui, gente misericórdia, senhor. ó olha quanta coisa, tem móvel, o que que é isso? geladeira frigobar, meu Deus e aí, o que que a gente tem aqui que nos outros vídeos vocês viram mais de perto, né? a gente tem nossa estrutura de steel frame do painel de telhado perfis duplo né e eles conectados garantindo o trabalho em conjunto deles Sim. Foil de alumínio da Brasilite gente o solar Max é um negócio incrível é um custo-benefício assim que é impagável isso aqui custa merreca comparado ao isolamento térmico e a proteção contra água que isso te dá isso aqui é tipo um papel alumínio só que ele é plastificado então, se por acaso chover, a água pá e desce e não entra. Ela sai lá embaixo, no final da água, entendeu? Aqui a gente vê a placa de gesso por dentro, né? A gente pode ver. Tá vendo? Aqui, ó. STBR 1,20, 2,40, par, armazenamento, tudo bonitinho. Então, aqui a gente tem o nosso isolamento. Aí, ó que legal o detalhe do telhado, a gente vê de perto, né? Como é que eu garanto que o meu painel não voa? E a gente trabalhou com várias cantoneirinhas, Tá certo? para carga de empuxo. Então, ó, a gente tem várias cantoneirinhas garantindo a conexão. E aí você vê a laje de USB aqui. Aqui a gente botou botar tudo USB por causa do frio, né? E o cliente sabia que não ia lavar as coisas. Então você vê a questão da resistência da laje, né? Mesmo com USB e com o um sistema simples de perfil box que a gente tem. E por último, vamos encerrar. Eu quero mostrar lá fora para vocês. Então vamos lá. Então o que, que acontece... A gente está aqui na nossa laje concretada, tá certo? É o que eu chamo de laje. Nesse caso daqui, eu não sei se eu posso chamar de laje mista. É mista, né? Que é uma laje mista, é cimentícia com o no contrapiso. Então a gente fez esse, esse contrapiso, que é esse concreto tem uma tela de fissuração só, né? Armado. E aí, a gente depois vai fazer uma impermeabilização. Sabe essas líquidas emborrachadas mesmo que a gente passa? Nada de maçaria, com uma das faixas etc pra depois assentar o nosso piso cerâmico. né? Então você vê que você... Dentro de uma casa, o que é, que é mais interessante que eu acho? Dentro de uma casa, você pode trabalhar com um sistema úmido e seco. Ali, igual eu tô usando USB, eu poderia estar usando, por exemplo, o Masterboard, né? Que é muito mais firme e rígido. Tem muita gente aqui que se incomoda, porque se eu pular aqui, ó... Aqui nem tá vibrando, não. Tá muito rígido. Mas é comum, se eu pular, vibrar, tá? E se você não quiser nada de movimentação, nada de vibração, você pode muito bem trabalhar com um masterboard, né? Que tem de 23, que para residencial é perfeito. Agora, se você tiver, tipo, uma loja, um comércio, algum industrial, uso de 40, que é parrudão, aguenta tudo. Né? Mas aí, que fora, o que é importante é a gente dar uma olhada? O piso, né? Da laje úmida, que aí depois a gente vai assentar a cerâmica aqui, só desce impermeabilizada. E aí vai um negócio, batata, que eu quero mostrar para vocês. Vem cá. É um gancho de rede. Ah! Pois é. E você pode pendurar rede no estilo, gancho de rede no estilo frame, sem nenhum tipo de problema, sem precisar fazer nenhum super reforço, tananã, e madeira, e nada. O que você precisa fazer? Você precisa pegar o gancho da rede, e o ideal é que você trabalhe onde tem um perfil de aço. E o ideal, mais, mais ideal ainda, é que você trabalhe com dois perfis. Por quê? O gancho é largo, né? Você vê ele é bem largo. E o nosso perfil tem 4 centímetros de largura. Se você coloca o gancho onde tem dois perfis juntos, tipo encontro de painel ou quina de porta, né? Que normalmente a gente bota dois montantes aqui nas quinas das portas, você consegue fixar o gancho. Então qual é o truque? Você trabalhar com parafuso, com uma bitola grande... Tá? para ser bem sincero eu acho que você tem que trabalhar com bitola de no mínimo no mínimo 6.3 e o comprimento maior para ele entrar dentro da estrutura e um comprimento assim pode ser uns 40 milímetros né então você vai trabalhar com parafuso de bitola de 6.3 e comprimento de 40 milímetros mas no fundo no fundo mesmo já vem um bitolão no gancho da rede pois é então você trabalha com parafuso do bitolão da rede Pegou no perfil de aço? Gente, isso não sai, por quê? Você está trabalhando com bitolão. Então, carga para baixo não arria, né? Porque está pegando parafuso no aço e não vai arriar. Agora, carga de puxar, assim, ó, para fora. Não sai por causa do comprimento e das roscas do parafuso, ficou tudo travado lá. Então, você pode botar a rede sem preocupação nenhuma na sua casa, contanto que você pegue. Em dois perfis de steel frame por causa da largura do gancho. Então, ó, a gente tem aqui um, um gancho, né? E aqui a gente tem outro gancho, tá vendo? E você pode trabalhar sem nenhum tipo de problema. Outro detalhe importante que eu queria mostrar pra vocês. O beiralzinho da casa, né? Então, o que, que a gente fez? A gente fez o fechamento do beiral com a placa Glass Rock X, fez o Base Coat, Detalhe importante, a telha ela não pode acabar rentezinha, tá? ela tem que passar um pouco para fora, isso por quê? Por causa da vedação da água, então a telha tem que passar um pouco para fora por causa da vedação e aí você vai desse esse arremate do base coat encontrando na telha para dar a vedação e de preferência cortar a placa Glass Rock, que é super fácil de cortar, se falasse assim, ela faz isso com a cimentícia. É mais difícil fazer isso assim na quinta. Agora, você no estilete, é bem mais fácil de você fazer isso e depois você dá o um arrematezinho com base coat. Dessa forma, o seu telhado fica basicamente impermeável. E nesse caso daqui, a gente trabalhou com telha de aço normal, galvanizada. Então, o que a gente fez por causa da acústica né? e por causa da térmica? A gente colocou a lã de vidro né, no painel né, do painel do telhado. A gente trabalhou com lã de vidro também para a gente não ter problema termoacústico. Então, basicamente, essa aqui é a nossa casa. E aí, eu vou dar só um bisu. Aqui do lado eu já entraram na casa. Então, vira devagarinho. Uma galera de boa mandou até umas fotos pra mim. E ficou a casa toda mobiliada, pronta. Fica linda, gente. Com tudo pendurado. E olha a quantidade de móvel que eles botaram dentro da sala. Vocês estão vendo a quantidade de móvel aqui, ó? Sofá, armário, cadeira. Botaram uma lareira até lá atrás. Tá vendo que tem um tubo preto? Então, eu só não vou filmar a casa deles porque eles mandaram foto, mas não queria que filmasse, não. Tá? Mas você vê, tá tudo mobiliado. Então, aqui é uma casa pronta. E aqui é uma casa quase pronta. Que em breve o pessoal vai estar tá tirando todos aqueles móveis do buraco. <risos> e começar a terminar e a desfalhar. Ó, mostrando aqui do lado de fora com um pouco mais de detalhe, a gente tem a nossa fachada. Toda ela feita em Glass Rock X, tá? E Base Coat. E aí a gente texturou, né, por fora, com uma textura elastomérica. Então a textura elastomérica, qual é a vantagem dela, né? Ela não trinca, ela não descasca, ela não sai, não dá bolha, né? É uma textura um pouco diferenciada. Você vê, de perto ela fica assim, mas de longe ela fica super lisinha e você não vê. É uma solução que eu gosto bastante. E aí você vê, né, esse pano de glass rock, ele é super grande... Né? Tanto em cima quanto embaixo você não vê uma trinca Você não vê uma fissura né? Eles estão finalizando a obra, mas você vê como é que fica bacana E um detalhe aqui importante tá? Quando a gente trabalha com a Glass Rock Antes de eu colocar a Glass Rock Eu tenho que botar por cima da estrutura A membrana de vapor O Tyvek né? O Tyvek é que não deixa passar água né? Mas deixa a umidade sair e qual que é o truque do aqui, né? Você vai botar ele alinhado com a estrutura, certinho? Não. Você tem que botar ele com excesso um pouquinho para baixo, né? Por quê? Porque ele ajuda, inclusive, a não passar água, né? E se, tiver, se essa placa absorver alguma água, essa água meio que ela sai aqui no final. Então você deixa isso aqui, e aí depois a gente bota um rodapé, ou bota alguma grama, alguma coisa aqui tapando ele. Né? Mas... Um bom truque é deixar ele sobrando sempre para baixo. Nos manuais americanos é muito engraçado, que eles, inclusive, elevam mais a casa, né? E eles colam uma fita. <risos> eles colam uma fita garantindo que ele fica bem grudadinho. E se você quer fazer casas tão bonitas quanto essa, não perca a oportunidade e conheça a nossa imersão de steel frame. A imersão presencial que acontece na Dama do Gesso dentro de uma fábrica de steel frame, em que você passa três dias conversando única e exclusivamente sobre soluções construtivas para fazer uma casa tão bonita quanto essa. A gente fala sobre projeto, a gente fala sobre precificação, a gente fala sobre gerenciamento de obra e muito sobre montagem também. Eu brinco que é uma imersão 10% teórica e 90% prática, com muitas dinâmicas, exercícios, tarefas para você conseguir fazer um sistema com muita qualidade, Boa rentabilidade, uma alta lucratividade. Se você gostou desse especial, não deixe de botar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, bota aquele like. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.